A Lorena Brito, tenho uma cliente... Ah, gostei, é uma cliente que vou começar a atender. Ela tem paralisia infantil. Teria alguma restrição? Então, a questão da paralisia, não tem restrição nenhuma. Eu não vejo restrição nenhuma, tá? Só que é um cliente diferente. Um cliente bem diferente. É, às vezes eles têm um pouco de sensibilidade no pé, às vezes não têm, às vezes formigam um pouco, às vezes não formigam um pouco... Tá? Se formiga um pouco, é porque está passando alguma coisinha ali. E eu adoro essas coisas, tá? Eu adoro. Se está formigando um pouquinho, quer dizer que, aspas, vou explicar do meu jeito, formigando um pouquinho é porque está passando alguma coisa ainda, sabe? A pessoa tem paralisia, mas não está totalmente sem nenhuma ação. Algum fiozinho, sabe um fiozinho? Algum fiozinho ali está passando energia. E eu adoro trabalhar esse fiozinho, sabe? Adoro trabalhar. Aí dá para a gente trabalhar a parte emocional, dá para trabalhar a essência do ser, dá para fazer reflexologia, dá para conversar bastante, dá para ter essa pessoa muito próxima da gente, dá para você encantar o seu cliente. De repente, ela nunca foi num terapeuta que desse toda essa atenção que você vai dar para ela. Quando eu digo isso... Não é que o outro terapeuta não deu atenção. É que eu quero que você dê mais atenção do que qualquer outro terapeuta já tenha dado para ela ou para ele. E fazer o seu melhor, com atenção, com carinho, com respeito.